Fala, galera! Eu sou Evandro e eu sou a Sansara e está começando mais um IMS. Então, galera, para quem não sabe... Eu pedi ah, peraí. Me perdi aqui, desculpe. Então, galera, para quem não sabe, as inscrições estão abertas até o dia 10 de janeiro, no valor de 100 reais. E, Sansara, o que acontece se eu não conseguir me inscrever no prazo? Bom... Se houver vaga, o valor vai para 150 reais e a data limite se pode conferir na página do EMS. Galera, sua inscrição depende do seu coordenador. Então peça para que ele já efetue o pagamento e faça a inscrição dele para que você consiga se inscrever. E no ato da sua inscrição, você já consegue comprar sua camiseta para que você não precise enfrentar a fila, que não seja aquele tumulto que em muitos MS foram. Além disso, no ato da inscrição também, você pode escolher como vai ser seu... Errou! Na inscrição, você vai escolher quatro temas para montar o seu evento. De todos aqueles outros que estão no último vídeo. Em relação ao espaço, vai ser da mesma forma do que o ano passado. Então fique atento ao horário para que você não perca o ônibus. Se você nunca foi ao MS ou quer lembrar, clica nos links que vão aparecer aqui embaixo para matar saudade. Fique ligado nas próximas novidades e nos vemos no MS. Yeah! yeah!